Oi, Sabrina! Tudo bem, Sabrina? Tudo bem você? Tô bem, graças a Deus. Então, gente, hoje nós temos uma convidada muito especial. Em primeiro lugar, quero agradecer ela, né, por ela ter aceitado estar com a gente aqui passando essas dicas maravilhosas. Tenho certeza que hoje vão ser muitas dicas, né, muita coisa boa. Então, é a Sabrina, né? Ela é fotógrafa PET, olha só que legal para a gente unir o útil ao agradável, né? A gente fazer aquelas nossas peças PET e hoje a gente vai ter dicas de como tirar aquelas fotos maravilhosas, né? Eu já fui no Instagram dela, já virei tudo, já assisti tudo que é vídeo, já peguei um monte de dicas, já tô aplicando nos meus aqui, maravilhoso. Então, muito obrigada, Sabrina. Se apresente para todo mundo, para quem não te conhece ainda. Eu quero dizer que eu adorei o teu trabalho. E tô seguindo, sou uma seguidora arrisca, não te largo mais, tá? Querida, obrigada, eu que tenho que agradecer pelo convite, espero aí poder é, ajudar as tuas alunas que estão com certas dificuldades. Eu sei que fotografar um pet não é fácil, né? Eu trouxe aí algumas dicas, algumas sugestões, e eu sei que né, algumas perguntas já foram feitas, né? Já me anteciparam, então assim, vai perguntando, eu vou responder, e vai dar tudo certo. Bom, eu sou a Sabrina Nada, sou fotógrafa especialista em fotografia pet há quase quatro anos, trabalho só com fotografia de animais de estimação e pessoas. Então, fotografo pets, é, produtos com pets, pets com pessoas, família, tudo que envolva pet eu fotografo, né? Além de fotografar, eu também ensino fotografia pet, tanto para fotógrafos como para amadores, né? Eu tenho um curso básico de fotografia pet para quem tem câmera ou celular e eu tenho um curso, inclusive, só para fotografia com o celular. Eu não sei hoje, Sheila, se nós vamos falar mais. Eu acredito que as suas alunas fotografam mais com o celular, tá certo? Ou tem algumas de câmera? Eu acredito que algumas têm, mas a maioria, a grande maioria, é celular. Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho câmera, mas eu gosto mais do celular. Não sei se é pela praticidade que ele me dá de virar para lá e para cá. Eu tenho uma câmera grande, daí eu, eu não me acho muito bem com a câmera. Então, só... O celular, ele tem hoje celulares excelentes, né? Tal. O que, que difere sei celular de uma câmera a qualidade da imagem. Né? Isso não tem como. Para imprimir uma foto de celular, sabe que não vai ter qualidade de uma câmera profissional. Então, assim, de repente, a, a qualidade da imagem faz uma diferença, você poder mexer numa foto, você poder, enfim. Mas as técnicas para fotografar PETs são independentes se você tem um celular ou uma câmera. O que vai mudar é a qualidade de imagem e alguns tipos de fotografia que você vai conseguir fazer com o celular. Principalmente as fotos em movimento com qualidade, né? E não seria o caso de vocês aqui, que eu, pelo que eu sei são fotos mais paradas, né? Para vocês mostrar as roupinhas, certo? Isso. Então, assim, quando eu criei esse meu curso de celular, eu fiz voltado para quem? para tutores. Que não querem ser profissionais, mas querem fotografar seus pets. Então o curso uhum. é todo voltado com todas as técnicas que eu utilizo para fotografar pets com a câmera profissional, mas com o celular de ter aula prática, tudo. Então eu criei, é legal que às vezes é... tem algumas dúvidas, a gente, né? pode ser que a pessoa queira ver como é na prática, porque às vezes eu falando, falando, falando mas eu quero ver como que ela faz, né? Como é que é isso? Como é que eu seguro o celular? Como é que eu faço? Então, enfim, eu fiz esse curso, tá lá, mas a ideia hoje é eu tirar o maior número de dúvidas que as pessoas precisam, trouxe alguns acessórios aqui, e é, a gente vai ter esse bate-papo que eu acho que vai ser bem bacana. E feliz pelo convite e saber que tu é, tu é catarinense também, né? Ou tu sou. moras? Tu moras? Eu não é catarinense? Não. Sou catarinense, sou Lajana criada em Brumenau. Catarina, Catarina mesmo. Então, eu nasci em Brumenau, né? oh. mas muito cedo vim para Florianópolis e morei sempre aqui. Morei um período de Curitiba, mas sim uhum. é em É Pissarras né? Ou é o Epena. É é, hoje eu moro em Pissarras, é. Hoje é Pissarras. É uma cidade pequena, mas bem aconchegante, bem gostoso. Então, Sabrina, eu separei algumas perguntas aqui de algumas alunas, né? Lógico, no decorrer da nossa live vai entrar outras perguntas, né? Mas vamos a essas, então. Acho que a Dani até passou alguma coisa para ti, né? estás te ir se preparando, ah, mas pergunta. eu acho que é tudo teu cotidiano, teu, teu, você vai conseguir ah, né, ah, tirar as dúvidas delas. Em questão é, é poucas perguntas, são poucas, né? É, começando a um lugar onde a gente melhor lugar para a gente tirar fotos para montar um catálogo, né? Sim. essa pergunta é bem interessante. Porque, assim, eu já fui contratada para fazer catálogos de de, de, de caminha, de roupinha e tal. E existem duas formas, né, dois locais que eu sabendo um negócio de fazer. Existe o tradicional, que é o que de fundo liso, né? Você faz uma luz equilibrada, vou falar sobre isso também, que eu vi que vocês estão tendo um problema de reflexo no painel, e monta fundo preto, fundo branco, todos os fundos são mais solicitados, para que a roupinha ele o pé tenham Isso é o básico, né? Na, mais na altura. Porém, eu gosto muito de foto no verde. Eu não sei se... Porque eu, eu tive duas empresas que me contrataram e pediram assim, Sabrina, eu quero metade das fotos no verde, metade das fotos em estúdio. Porque eu quero as duas fotos, que eu vi aquele colorido. Fica bonita, a foto fica com né, uma imagem bacana. Claro, não dá para poluir tudo, ficar muita confusão. Então, pegar um fundo verde mais liso, tem flores, né, uma coisa mais clean, uhum. mas que dê uma coisa assim de natureza, sabe? De cor, de alegria, que dá uma diferença, eu acho que é muito bonito. E aí, os fundos lisos, que aí teria que ser montado. Quando vocês falam assim, um painel, eu queria saber o que é esse painel que vocês utilizam para fazer as fotos? Como é que funciona isso? Ou tem um painel que dá reflexo? É, o painel geralmente é. Tipo a minha logo ali, tá vendo, que tem, da Reflexo? Então, a, as alunas, elas montam um painel atrás, assim, para tirar foto da, das roupinhas com a logo delas, entendeu? Esse é o painel. Aí tem uma pergunta, né, falando da luz, né? Qual luz melhor para tirar foto? E se quando usa ah, esses refletores, a gente ah, usa o flash também. Então, vou primeiro falar sobre o local onde se fotografa. Quando se fala em painel, eu entendi agora. Eu acho que o, grande, que o ideal seria vocês fazerem um fundo liso. E a logo depois colocar. Porque você consegue colocar logo em PNG, edita e coloca numa foto. Do que ela ser fotografada já, entende? Marca d'água, é no caso. É, é uma marca que é mais complicado, você às vezes vai ficar torto, entende? O PET, veja, não tá falando de pessoas que você coloca, filha, fica, PET, que não param. Então, tu, além uhum. de se preocupar com o PET, vai ter que se preocupar em a mão que quadrada enquadrada, ou né, vai estar na posição certa, isso é mais trabalhoso. Então, assim, a minha orientação seria você trabalhar com pano liso, fundo liso, pode ser... Veja, eu tenho mini-estúdio, o que eu uso no mini-estúdio? Eu uso tripé de fundo, fundo infinito. Digamos assim, o teu, teu fundo é uma parede, certo? Certo. Né? Você poderia usar essa parede. Eu não sei como é que é a, a textura da parede, a cor, né? Se tem brilho e tal. É mas sempre indicado usar usar fundos que não tem tanto brilho, porque não vai refletir, né? Vai ficar, na foto vai aparecer, dependendo da, de, como, da, de como tu posicionar a luz. Então esses fundos lisos se usam com fundo infinito, né? são dois tripés de fundo e uma barra. Que é bacana uhum. de vestir, não é uma coisa tão cara, mas é uma coisa que você vai usar bastante. Que você pode usar aquele fundo com uma mesa qualquer que tu tenha em casa. que coloca o fundo, né? Por exemplo, branco. Aí tu coloca o pano branco, na verdade eu trabalho com EVA. Eu gosto do EVA porque o EVA não tem reflexo, que é o EVA de 4mm, e você coloca no fundo fica e vai até o final da mesa. Então ele, ele acompanha, sabe? O pé fica ali e é firme pro pet. Depois, se tu quiser fazer algum tipo de. botar algum acessório, alguma coisa, aí tem que embolar como que faz. Né? Tem, né, tem coisas que tu coloca, não sei. Seria mais só a logo, né? Não sei se vocês fazem algum tipo de decoração? É a logo, mais é a logo. Eu até é trouxe logo. dica para elas estarem usando as decorações de casa, né? Tipo, eu gosto muito quando vou tirar a roupa, a foto só da roupa. Mas aqui é do pets, né? Então eu uso decoração que eu tenho em casa. Eu uso aquelas graminhas artificial, uso bastante brinquedinho da roupa e o brinquedo, não muito carregado, mas Assim, agora, quando é com o pet, eu procuro tirar só a foto do pet mesmo ali, sem nada de decoração. Entendi. Então, a Entendi. dica é duas, sempre optar pelo fosco. É, o mesmo Pode ser o um EVA, que eu gosto, preto ou branco, ou colorido. Quem não quer comprar o um EVA, pode usar a malha tensionada de lanca. Lembrando que, assim, se tem uma mesa e um fundo infinito, os panos devem ficar separados. Quando for pano, por quê? Porque, se não pode ficar um espaço... E o pet pode pisar e cair, eu já tinha pets que caíram, sabe? Uhum. Eles não tem noção. No EVA isso não acontece, que ele é firme e ele faz né, o contorno até o final da mesa. Então o EVA seria o indicado, branco ou preto. Pode ser de 2 milímetros, 3 milímetros, porque não pode ser muito molinho, né? Tem que ser um pouquinho mais firme. E depois a logo eu orientaria vocês fazerem no pós, né? Num, num programa onde você uhum. joga lá. para vocês se preocuparem com o pet, com a imagem do pet, que já não é uma coisa tão simples. Tá? Uhum. porque com o EVL, EVL é fosco, o malha é tensionada de elanque é fosca, você consegue esticar, e aí tem que, se, tem que investir num fundo infinito, no tripé de fundo infinito você encontra em vários lugares, que é um investimento que vocês Entendi. vão usar para o negócio de vocês, certo? Mas você tem que montar com uma mesa, uma mesa mais altinha, o pé tem que ficar em cima, imagina que vocês fotografam mais cachorro, certo? Uhum. Bastante. Bastante, bastante. bastante. Cachorro, né? Gato nunca, nunca fotografa, gato, é mais difícil. Não, gato a gente fotógrafa, a gente tira foto também. Eu, por exemplo, tenho o meu leão, né? Então a gente tira também, mas mais então, mais é cachorro. Mais é cachorro. Tá. A grande maioria. Então, e gato sim. é mais rebelde para tirar foto. É, então eu diria, deve ser mais difícil, até porque às vezes não quer ficar com a roupa, aquela confusão, o gato é mais. Uhum. Né? Eu até perguntei, mas eu trouxe aqui os acessórios que são bons para chamar a atenção dos gatos também, né? Vocês saberem o que, que, que dá para usar. Então, assim. Local para fotografar. Minha orientação montar um fundo infinito, liso, preto ou branco, um pano que não tenha brilho, EVA, é uma. EVA em tá? EVA em metro, porque tem que ser contínuo. Ou malha tensionada de lanca, branca ou preta, certo? E deixar para botar louco depois. Na, na, ambos os panos, o acesso, dá para você fazer isso Falou? com a roupinha também, botar graminha, tudo, porque é um pano liso. Se quiser. Né? Tem uhum. espaço para isso, tem condições. Tem uma mesa firme para o pé de ficar. No externo sempre com fundos mais, assim, não tão carregados. Por exemplo, se, tá, se a roupinha já é estampada, você colocar ele num fundo cheio de flor, vai ficar bonito, mas é muita informação. Então, eu procure assim, folhas secas, fundos lisos, verdes, gramas, às vezes, tem um, às vezes tu passa assim no, na rua, não sei se lugares muito difíceis, você passa numa rua e, e, e tem um, lá um, um muro com grama, essas coisas. Ou uma árvore que seja um pouco mais é, homogênea, não seja meia bagunçada, e o ar fica bem bacana. Né? Na praia, né? Eu vi uns vídeos seus tirando foto, praia, praia fica lindo. Pra quem tem praia também é bacana, porque praia é clean, você pode pegar o fundo do mar. Muitas uhum. vezes tem estinga que é tudo verde, né? Então também é bacana. Nesses casos não dá pra levar onde botar o pet em cima. Até dá, né? Se quiser fazer, montar, levar uma estrutura e botar o pet pra ficar numa altura. É mais ele no chão. Aí tem que se abaixar uhum. e fazer as fotos, né? Mas também se quiser levar uma mesinha, né? Portadinha, montar lá, tal, também dá pra fazer. É uma questão de se organizar. Mas eu acho que são dois locais que eu indicaria para ficar umas fotos bonitas para o catálogo. Meio diferente, né? Mas com qualidade. Isso. Ótima dica. Vou pegar essa aí. Então, tem outra pergunta. Que tipo de distração que a gente pode fazer para o pet... Dá atenção para gente na hora de tirar foto. Eu, eu pego a minha Sofia e coloco ela ali. Então, eu sempre tenho meus ossinhos aqui. Até já mostrei para as meninas. você quer, ergue a cabecinha. Daí eu faço assim e ela fica ali até eu tirar foto. Mas qual dica que você traz? Ah, mas esse é o meu nome dela? É a Sofia. Sofia é ótima modelo. Então, porque isso é bem raro, viu? Ela pede ficar Primeira dica que eu dou sempre quando você vai fotografar o pet, independente seja para catar ou não, você não pode estar sozinha. Alguém tem que te ajudar. É muito complicado você ter um pet e você fotografar. você volta o pet, você volta o pet bem. Se o pet é teu, então pior ainda ele vai querer vir contigo. Então assim, ó, é muito mais desgastante as pessoas perdem para assim, Ah, não, que mais eu quero mais fazer isso? Então acontece. Eu imagino que várias vezes passar passado porque chega uma hora que não consegue. Então assim, tem que ter uma pessoa para ajudar a segurar o pet pet um pouquinho entende te ajudar do outro lado. Eu, eu, hum. eu faço muito isso em evento onde eu tenho que fazer fotos com o mini-estúdio, onde eu faço tudo isso que estão fazendo, só que né, não é um evento. Então o tutor segura o pet. Ele só solta o pet quando eu digo. E aí dá tempo de eu fazer. Porque veja, se tu, se tu for lá colocar o pet, aí tu volta. Aí o pet já se mexeu, aí tu vai ter que voltar lá. Tu entende? É muito complicado. <risos> Mesmo que tu tenha os comandos. Ele vai querer sair dali e não vai ficar. Então, se alguém segura ele um pouquinho pra ti, posiciona, e tu te posiciona já onde você tem que tirar foto, você já vai estar com o seu celular ou a câmera no momento configurado, com um acessório. Você vai fazer o clique, vai fazer o barulho, ou chamar, enfim, vou fazer os comandos que eu vou dizer pra vocês, e vai dar tempo de fotografar. Agora, tu deixa o pet, volta o pet, bota o, o comando. Não dá. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês não se estressarem, pra vocês terem um resultado bacana, é sempre tem um assistente ou alguém para ajudar a segurar o pé, quando você se posiciona e se organiza para bater a foto na hora certa. Tu faz isso, Sheila? Outro fotografa sozinha. Eu fotografo sozinha, mas quem me dá um suador mesmo assim para tirar a foto é o Stark. O Stark é o meu dog. Esse ali, quando, o dia que eu tiro para fotografar ele, porque eu tenho a mesa aqui, eu coloco ele na mesa, ele me dá um suado. Agora, o Leão e a Sofia já são mais de boa. A Sofia, mesmo, essa é uma Lady. Ela nasceu com as câmeras, né? Então, agora o Stark me dá um cansaço. Então, agora, tu imagina uma pessoa que só tem cachorro e dá cansaço. Então, pois agora, é. Vou pegar meu filho para me ajudar. Tem alguém para ajudar. Nesse tipo de fotografia, no externo, eu nunca faço foto sozinha. No meu caso, eu tenho o um tutor. Né? Ele uhum. não o pet para mim. Eu não encosto nele. Coloque ele aqui, coloca ele ali. Agora, quando acontece, solta, aí eu faço o comando e bato. Você não imagina, como é que eu vou fazer foto de um pet sozinha? Não tem como. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que pensar antes de fazer foto. Tem alguém para ajudar. Tem, que ter tem alguém, alguém para ajudar. Tem, que tem que ter alguém para ajudar. Segundo ponto, vamos para pets ativos. O que, que eu faço quando tenho que fotografar um pet ativo? Não dá para fotografar pet ativo. O pet não para. Desde que tem alguém para segurar, ele vai pular, ele vai querer, ele vai para a entendeu? Então assim, precisa gastar energia desse pet. Eu sugiro que sempre que você tem que fazer esse tipo de trabalho, para é fotografar com a roupinha e tal, vocês procurem modelos mais tranquilos. Quando eu sou contratada para fazer um, tipo assim, um catálogo com uma empresa, eu não vou pegar pet agitado. Eu vou pegar pet que não me dê tanto trabalho. Que seja um uhum. pet que fique mais parado. O que quer dizer tu pegar um pet agitadíssimo, um gold, sei lá o que que eu vou, quase morrer? Não, aí, vou, aí vai, vai todo mundo cansar, vai demorar mais. Então a ideia é o quê? É fazer um trabalho bacana com pet que também te ajudem. Então sempre seleciona um pet já para o perfil mais tranquilo. Certo? Isso é fundamental. Ah, mas eu quero o meu pet. Tá? Meu pet é agitado. Então tu quer o teu pet ele é agitado. Então o que que nós vamos fazer? Vamos ter que gastar essa energia. Porque tu não vai conseguir fazer foto dele é agitado. Principalmente no externo. Mesmo com a ajuda. Porque é muita hum. energia pro pet ficar tá paradinho. Entende? Hum. Então como é que gasta energia? Ou leva na pet shop pra tomar banho, que eles vêm um pouco mais calmos, ou vai fazer uma caminhada de pelo menos 40 minutos com o pet. Ou vai gastar energia do jeito que você sabe que gasta energia do seu pet. Cada tutor sabe. Tem que tutor que fala assim, não, eu vou levar ele na creche. Eu deixo ele na creche duas horas e ele volta pra aquela beleza. Né? Mesmo assim, alguns pets demoram mais ainda para gastar mesmo que gata. Né? Então, é por isso que é importante observar já um pet não tão ativo, para que não, não perca muito tempo gastando essa energia dele. né? Daí vai demorar, ele não vai, não sei o que. Então, para gastar energia de pets, pets ativos, principalmente cachorros, né? É, gastar energia antes da sessão, antes de fazer as fotos. De uma forma que vocês saibam como fazer. E de hum. novo, uma pessoa ajudando, certo? Ah, saber gastar energia, já tem uma pessoa ajudando. Como é que eu faço para ele olhar para a foto? Né? Como é que faz, China? Ah, eu é o meus biscoitos santo aqui, menina. <risos> então, como tu, é, o, o tutor, ele até usa os biscoitos, mas eu, eu, eu particularmente não, não sou muito fã de, de biscoito, tá? Por quê? Porque dependendo do pet, ele não sai mais do pé de ti. Ele vai querer comer aqui, porque é tem top, biscoito. Claro, se estão trabalhando com o pet na altura, tem medo de pular, não vai pular. Mas temos que pular. Agora, tu vai pro externo, dá petisco para ele, solta, e vai voltar. Tu entende? O petisco é bom para mostrar, mas se procurar não dá. Entende? Mostra. Mesmo assim, eu não uso. Eu uso sabe como é que eu uso? O saquinho hum. que faz barulho. Mas eu não dou. Só o barulhinho. Entende? Olha. É um dos... É um dos... Que eu... então, o saquinho pode ser vazio. Só o plástico. Tem o pete fica doidinho, aquele barulhinho. Só o saco e pronto. É a forma que eu faço para eles falar, falar olhar para mim. Tem a mesa ali, eu coloco lá, quando eu vou tirar foto, né? Eu faço isso aqui. Vocês querem? Aí eles olham para mim e eu tiro a foto. É assim. É, tá até quebrado, ó. De tanto eu chacoalhar. Então, assim, ó, são etapas, né? Você já tá com o pé te posicionado, você já definiu o seu celular, a câmera já estão configurado. E você tem que fazer uso um de acessórios para que ele olhe para você. Tem cachorro é um pouco mais fácil, porque o cachorro responde muito ao nome. Né? dependendo de como te chama, um nomezinho carinhoso, uma palavra, uma frase. Às vezes o cachorro olha. Às vezes, não, muito cachorro não olha. Por que cachorro não olha? Quais são os acessórios que eu uso para chamar a atenção dos pets? Lembrando que esse, esse comando ele só vai ser dado na hora que você estiver preparado para fotografar. Não adianta ficar lá fazendo, o cachorro fica doidinho. Isso aqui fica escondido. Isso aqui é só na hora de bater a foto que a pessoa, porque o pet vai ficar mais agitado. Se tu chegar buzinando, fazendo coisa, o vai fica doido. Gente, o pé doido, que? calmo, mais tranquilo, pra você conseguir fazer uma foto. Mais ainda de celular, que é mais fácil de borrar, porque o foco demora. Verdade. Então, verdade. Já, na, já na câmera não. A câmera você faz, pá, puf, bateu. Por isso tem o lado, <risos> lado da câmera do foco da qualidade da imagem. É muito... Tem celular que tu... Enfim, enfim, não vai, o cachorro já tá lá. Entende? Aham. Uh -huh. Dá um, dá um nervoso, né, gente? Tá tão certinho ali. Agora essa foto vai ficar bom. De repente se mexe tudo, sai... Por é isso que o comando é dado na hora de bater. Uhum. Na hora que ele vai parar pra ti. Só que acontece com o celular. O celular celular é, é, não é muito fácil bater com a mão só e aqui, né? Tem que pegar, tem que pegar hum. o jeito. Né? Tem, que tem, que jeito, pegar. Que, tem um, um jeito que eu falo é, é com fone. só apertar o fone ele bate, mas aí fica com a mão ocupada você vai ter que estar. Se tu não quiser, de repente, se tu, se tu quiser, olha só, se tu tem dificuldade de segurar o celular e, e borrar, e tu precisa segurar com as duas mãos e tu não tem como segurar, é que alguém te ajudar. Se a pessoa fica aqui atrás de ti, e ela que vai dar o comando, enquanto tu bate. Tá? Se tu não uhum. consegue fazer as duas coisas, junto. tem gente que não consegue com o celular, é difícil. Né? Uhum. Então, assim, nome do no celular a gente procura comando de voz. Porque daí, é, você, não precisa, você pode ficar com as duas mãos ocupadas no celular, e fazer só barulhos. Porque não é só nome, pra fazer... Entendeu? Nossa, sei lá, qualquer barulho. Entendi. Falar mais alto o nome. Coisas que tu vai ver, que tu vai testar. Se o pet é teu, tu sabe. Tu sabe o que, que ele olha. entende Entendi, né? entendi então, ótimo. Né? Então, assim, ó. Dá para fazer foto com fone, tá? Tem um microfonezinho lá, pelo menos do iPhone, né? Não sei dos outros. Você consegue fazer. Também existe... É, alguns é, é, que você segura o celular, são é né, que a gente chama, assim, tipo os um suportes. Eles giram, eles fazem o vídeo, é um pouco mais caro, é mas. É o né? Que eles falam, né? Mas não é o conceito é um negócio mais, mais evoluído, assim, sabe? Mais ele legal. é mais fine, ele não trepida, ele, ele é bem. Então, muita gente faz foto e vídeo com isso. Porque não consegue que o celular, treme, que é o grande problema, né? Tremer, tremeu, não foca, uhum. não bate. A câmera já tem mais estabilizador. Mesmo assim. Existem celulares que tem, né? a estabilização tá, tá melhor, mas ainda balança, ainda balança, né não tem jeito. Então assim, como é que tu vai fazer? Ou se eu não pede, que alguém está ajudando, ah, eu não consigo segurar, então tu vai ter alguém para te ajudar para fazer o barulho. Que horas você fazer esse barulho? Na hora de bater. E barulhos que eu normalmente utilizo com cachorros? Barulho de comida, ó, saquinho. Se você quiser o petisco, uhum. mostrar e guardar. Não dê o petisco, que é pior. Depois tu dá, se ele quiser a foto, parabéns. Aí né? tu dá a foto pra ele, pra ele. Barulhinho. Pode fazer som com a boca. E esses som. sons. Esse uhum. som é que são bons. Tá posicionado? Pá. Na hora que tiver ah. ele vai te olhar, pá, ó, tu bate. É assim que a gente faz o de pet. Eles olhando. Entende? Entendi, Aí tem vários barulhos. Aí de repente tu tem o arinho que teu cachorro gosta. Que pelo cachorro tem. Eu uso os meus e aí eu adivinho. Mas eles adoram o barulho. Tem tudo, vários tipos de som. Não só um tipo de som que às vezes o pet é, enjoa. Então tem que ter um som mais aberto, mais fechado. Só que esse aqui ainda é um pouco mais carinho. Mas isso aqui tu encontra na loja China. Coisa baratinha, não precisa gastar dinheiro. Uhum. E as bolinhas que faz, é baratinho. Não precisa investir muito nisso. Mas é importante isso aqui para tirar foto do pet olhando. Certo? Certo? Uhum. Então, assim, essas seriam as minhas dicas para você conseguir a atenção dos pets na hora de fotografar. São essas técnicas uhum, que eu utilizo para fotografar pets. Cachorro, vou falar de gato, mas vou abrir para algum comentário teu aí que quer falar. Quer falar alguma coisa? Não. Quer falar não. alguma coisa, sim? Não, não. Tá, tô, tô adorando, tô pegando todas as dicas para mim aqui. Já sei como fazer com o seu Stark, já. Você me aguarde, está aqui que me aguarde. Então, assim, ó, essa eu não consigo, eu não consigo segurar com a mão, borra tudo. Chama alguém, ela vai fazer o quê? Tu vai falar pra ela. Agora, tá, ela faz, pi? bateu. Aí tu vai pegar assim. Ele sempre assim, atrás, sempre atrás, né? Vem cá, faz o barulho aqui pra mim tirar foto. Vou... Sim, porque se ela ficar em outra posição, ele vai olhar pra quem? Pra ela. Tem que vai falar mais, pra mais focado pra ti que tá com a câmera, né? Daí vai, vai, vai, vai, vai, vai dar tudo certo. Bom, vamos falar de gato. Eu sei que não é todo mundo, mas eventualmente se você tiver forte de gato, o gato também dá da mesma forma. Tem que alguém ajudar segurando né, do outro lado. E também tem os comandos. Gato tem que ser sons mais baixos, que os gatos são mais né, assustados. Mas o que funciona muito com gato é isso. Peininho com barulhinho, tá vendo? Risozinho, uhum. né? E um gato, um gato, por que é assim, ó? Mas não pode ser muito longo, porque às vezes o gato pode querer pular. É só pra chamar a atenção dele. E aí o gato, ele é assim, ó, né? tem que, tem que chegar perto dele, ele olhar pra isso aqui, e aí tu vai puxando. Entendeu? Ah, entendi. Ele vem, o gato vai vindo atrás. Às vezes o gato que faz barulho, ele olha, mas tem que chamar a atenção dele. Ou tem gato que com um barulhinho, funciona também. Né? Gato é mais difícil responder a comandos. Muito difícil. O gato nem da dá bola. Como é que faz foto de gato dentro da bola? Espera. <risos> Espera ele olhar. Fica posicionada, hora ele vai passar e vai te olhar. É bem mais cansativo, certo? Mas é possível. Mas tem muito gato. Mesma coisa, se você for fazer foto de gato para fazer é, catálogo, não vai pegar um gato que não olha. Já vê um que tem que ser um pouco mais... Responda mais aos... Como assim, vários que olham, mas tem muitos que não olham. Então tem que ser um gato que já fica... De, que você faz, ele olha pra ti, tipo, vai facilitar a minha vida. Sempre as pessoas vão ficar estressadas, cansadas, não vai dar certo a fotografia, não é fácil fotografar pet, entende? Quanto mais coisas vocês fizerem para facilitar a vida de vocês, melhor e melhor o resultado. Certo? Então, essas seriam as técnicas que eu utilizo para fotografar gatos e cachorros, dentro de casa, de estúdio ou no externo, sempre com a ajuda de uma pessoa. Certo? Alguma Entendi, pergunta? vou pegar tudo. Vai sair muitas fotos maravilhosas daqui, espere, viu? <risos> então, a melhor qualidade da foto, né? A, se a, quiser usar o filtro, somente o filtro a, não e o painel, né? Ela quer saber qual é a melhor para ela fazer um, a foto ficar com a melhor qualidade, sem ela, ela tirando foto do celular, sem usar o filtro, só com o painel. Assim. Da mesma forma que existem é, programas de edição de imagem para câmera profissional, para fotos profissionais, existe também para celular. Certo? A minha indicação é você fotografar algo natural, não usar filtro. E depois você editar essa foto num programa específico para celular. Eu indico é o Lightroom, não sei se para celular. Lightroom para celular. Lightroom. Existe o Lightroom para. Pra... É, para fotógrafos, né? Que eu uso para tratar minhas fotos, que é o mesmo, que é a mesma empresa dona do Photoshop. tá? Então, assim, inclusive existe Photoshop para o celular. Eu pago por mês, porque é um aplicativo que você tem que pagar, mas não é um valor muito alto. E investimento no negócio de vocês, porque lá você consegue fazer várias coisas, inclusive tirar objetos da foto se precisar. Certo? Entendi. Então, assim, a minha indicação é que você faça a foto no modo natural do celular e edite num programa. Onde você vai poder fazer vários ajustes. Controlar contraste, sombra, brancos e aí editar a foto. Inclusive colocar filtros que tem lá, mas depois da foto tirada. Porque se tu tirar uma foto com filtro, se você quiser mexer nela depois, porque é mais complicado, porque ela tem uma cor que não é aquela cor. Né? É mais fácil mexer em uma foto mais crua, que foi feita, e depois de ajustar, do que mexer em uma foto já com edição. Entende? Ah, eu vou pegar essa foto com filtro, ficou tudo amarelo. Então, você vai ter que trabalhar para baixar o amarelo. Entende? Então, quando faz a foto crua, ó, esse ali, ó. Lightroom, tem o Lightroom para celular. O que acontece? Você pode comprar o pacote, aí tem que ver quanto é que custa para o celular, porque o meu pacote eu compro para fotografar, né? Para fotógrafo, mas e eu tenho a extensão para celular. Então eu tenho que pagar já por mês para 40, 40 reais só. Né? Eu tenho já para o meu celular o Photoshop e o Lightroom para mobile. Então, a minha orientação é que vocês tenham um bom programinha de tratamento de Eu gosto do Lightroom porque tem emoção de manchas. E às vezes acontece. Uhum. Né, de, de ter uma coisinha que dá para tirar, uma coisa que tu não viu, né? Mas também tem outros aplicativos que você fica à vontade. Mas a orientação é essa, para a foto ficar melhor, inclusive com nitidez, porque tem lá também como dar, melhorar a nitidez da foto, esses aplicativos têm bastante resultado no, na fotografia. Tem bastante ah. aplicativo mesmo. Nossa! É um monte. Eu de vez em quando vou dar uma olhada ali. É tanto o aplicativo eu baixo um e vejo que não é aquele que eu quero, tiro, baixo outro, é né? vira um. Mas aí já mas eu vou... o Eu já o não. Esse esse que tu falou agora eu vou vou procurar. Já vi que alguém colocou aqui. Depois eu vou baixar no meu. Vou fazer. Eu é. gostei mas dessa é ideia de que... tirar, deixar só a foto, tirar todo o resto, só deixar que a, a foto que a gente quer. ali. Aí coloca outro fundo, tu diz, né? Assim, mexer em foto celular fundo é, é mais complicado, pela qualidade da imagem, que é né, um trabalho maior de edição. Então, assim, o fundo eu não digo, mas, por exemplo, é, melhorar a cor, melhorar a luz, né? Dar uma ajeitada, enfim, e de repente remover uma coisinha que possa, assim, agora, mudar o fundo com a foto celular é mais complicado. É mais difícil. Então, é mais pô, difícil. É importante vocês fazerem a foto já melhor o fundo já que estar, preparado né? preparado não dá para mexer muito não é uma foto tem qualidade né? assim. é, o filtro de cor já é uma coisa ruim de usar porque a gente trabalha com ou a gente vende pela internet a maioria das minhas alunas vende pela internet vai mudar o filtro de cor vai mudar a cor da roupa aí como que o cliente vai comprar uma coisa quando chega lá é outra né então eu professora de costura de moda pet, eu não indico as alunas mudarem o filtro da cor, né? Eu, quanto mais natural, melhor para as clientes estarem vendo mesmo o que ela vai comprar. Né? Com certeza. E é assim, ó, quando tu faz, tu mexe numa foto, nos pontos da foto, por exemplo, tu consegue deixar ela mais escura, mais clara, se tá uma luz muito forte, diminui, dá para aumentar o contraste, dá para até melhorar a cor, mas ela fica natural, não é com o filtro de uma coisa só, sabe? Então o Sim. Lightroom é muito bom para isso. Eu, eu indico, Ótimo. eu acho que é o melhor que tem. Tá? Até porque é um aplicativo que foi feito para fotógrafos. Então, imagina quantos recursos que ele tem e quanto eles têm de experiência aí para fazer um negócio bacana. Eu vou, vou baixar esse aí. Então, sobre a luz, né? Qual o melhor luz? Esse também é dúvida minha, tá? A gente tem esse Lightroom Life light aqui, tem a luz amarela, tem várias luzes, né? Várias luzes. Qual o melhor, melhor luz? Que eu tenho? É. Qual é. É. a melhor luz, tipo, do, de refletor, de qualquer luz, qual a melhor luz para tirar a foto da, das peças, assim, para mostrar melhor? Você indica branca, amarela, qual a melhor luz para isso? Eu indico sempre a branca. Amarelo, depois branca. tu consegue mudar no pó, entendeu? Amarelo, não tem por que tu tirar uma coisa que depois tu consegue, consegue conseguir isso. Tu, tu consegue. Só que assim, vamos lá. Eu, eu, particularmente, não gosto muito de ring light para tirar foto de pet tá Por quê? porque que fica os negócio no olhinho, já vi eu não gosto daquilo tá ó eu tô o que eu tô usando agora em mim é o que eu indico para fotografar tá vendo que não tem nada não aparece nada só minha luz né não, não tipo assim é, é uma luz cremosa que eu falo que é que, que é assim a luz do softbox essa é a luz cantina que eu indico zero flash não se usa flash com pet o flash ele, além de ele agredir assustar nem sempre dá um resultado, às vezes dá algum reflexo do olho também. Na, tanto como fotógrafa pet, eu não uso flash, nunca usei, não uso, não indico. Como para vocês, o flash celular, que eu acho que é pior ainda, né? Dá um puff de celular, é. não fica assim. é. Tem gente que usa, tem, mas eu sabia que eu não gosto. Vou ver as minhas fotos. Estão todas com luz, eu nunca usei flash. Certo? Qual é a luz artificial que eu sempre indico? O softbox. Você pode comprar um ou dois. Vende aqui na internet, são dois tripézinhos. Ele, o que eu tô aqui comigo é 70 por 70, é uma luz cremosa, é uma luz não agride, entende? E mesmo assim, às vezes, se tu pôr tirar uma foto e ver que tá, que tu tirou a foto com um reflexo, a luz lá no fundo, você consegue botar essa luz para cima. Você você consegue mover essa, essa caixa branca e jogar ela para cima, para que não fique o um uhum. reflexo. E aí você vai vendo qual é a posição, que não tem assim como eu te falar, a posição ideal é essa. Às vezes. Não reflete. Se reflete, sobe. E assim, tu vai controlando a luz da tua fotografia. A luz que eu indico contínua pra fazer dentro de casa, num mini estúdio, como você vai fazer, é o softbox. Tá? Com lâmpada... Acho que agora, 250... Agora, eu não sei se é 155 watts. Uma luz grandona branca, branca. Tá? Uhum. Agora, a melhor luz para fotografar a PET é a natural. Só que pra ir pra rua, vocês não conseguem até consegue depois é, botar essa logo, essa logo tem que colocar depois, sabe, Sheila, porque você pode botar logo tirado na foto, não, não precisa. Existem aplicativos hoje que você consegue deixar a logo em PNG e colocar em cima da foto. Por exemplo, acho que até Remove, é um aplicativo que tu pega uma foto, vai lá e ele, ele tira e transforma em PNG. Aí depois você vai em um aplicativo de edição de imagem e joga tá lá. Ou até no InShot. InShot é um aplicativo excelente para editar fotos e vídeos. É o que eu uso, tá? Pra editar uhum. vídeos. E aí você consegue lá no adesivo, são adesivo. Você vai lá, pega essa luz que você salvou no remove, em png, e põe na tua foto. E pronto. É a coisa mais rápida que tem. Então não há necessidade de usar essa, essa logo de fundo. Essa logo que vocês tem que colocar depois com marca d'água. Aí vocês posicionam, vocês querem coloca elas na posição correta. sem se preocupar com luz, com o pet olhando para a foto, configuração certinho do celular, a foto Entendi. tá boa. E o resto vocês conseguem mexer depois, entende? Entendi. Entendi. Isso aqui é a, questão. É. a preocupação principal é o registro bom do pet, que já não é fácil. Não é fácil, é. tem que mostrar o pet e a roupinha ali, né, não, não é uma coisa fácil, né, pra, pra gente. Eu sei, muitas vezes a, eu tiro uma foto maravilhosa deles. Ficou maravilhosa, mas não apareceu nada da roupa. Que é o que eu quero mostrar, entendeu? Então a gente já tem todas essas preocupações, né? Ó, tem uma aluna, até aluna minha aqui, ó, viu que bacana, ó. Esses banhos são de tecido e tem brilho. Exatamente. Aí depois ali do, do fundo tem brilho, o banho também tem brilho, tudo tem brilho, e aí você tem que se preocupar com tudo isso. E ainda tem o pé que intenso. então, assim, é... tem que evitar tudo isso. Fundo sem reflexo, fundo fosco, né? Iluminação, se não der pra. Se refletir, bota pra cima. pega uma essa do softbox, é bacana. De repente, não dá pra comprar dois, comprar um. Porque o ring light, eu posso, para mim, não gosto muito pra pet. Mas também, se não tiver, não tem problema. O ring light mexe, né? Pra cima e pra baixo, hum, tudo, né? É, mexe. Então, assim, tá refletindo, joga um pra cima. Hum, vai, vai controlando até você ver que não tá com reflexo. Certo? Hum, entendi. Eu não sei. Quanto é custa o ring light, mas também não é muito barato. Só que o softbox é um pouco mais caro. Mas o investimento no negócio de vocês, né? Querem foto bonita, botar lá no Instagram. Negócio bacana. Tem que gastar um pouco. Ainda bom. mais lógico que é, tudo é pela internet, né? Tudo, venda, tudo é pela internet. Então, a, quando usar luz dos refletores, eu o do flash, se tem que usar flash. Tu já respondeu, flash nunca. Esquece o flash. Esquece o flash. Outra esquece coisa é um... que não se faz também, que pede qualidade da imagem solar, é o zoom. Não tem nada a fazer zoom. Vocês têm que ser o zoom. Fez aquele zoom, é mesmo que a foto perde qualidade. quem está trabalhando com o celular, né? A foto de câmera, né? Tem algumas restrições de zoom, mas não vem o caso aqui, eu entrar nesse detalhe. Mas com a maioria é celular, o zoom é você. Então não adianta tirar, fazer montar um negócio muito longe. Né? Tem que ser um negócio mais próximo que tu possa controlar a distância. E outra, pessoal, não se preocupe em fazer a foto tão perto. Depois do pós, vocês cortam. Entende? corta por cima. Não precisa colar no pet, é pet que vira cara, não gosta. Qual pet que gosta fica lá em cima? Não precisa. Tem um pouquinho afastado e depois corta. Mas faz uma foto de qualidade. Entendeu? Hum, ótima dica. Ótima. Essa dica aí é maravilhosa. Ficar longe, ótima dica. Tá. Então, aqui também eu acho que a gente, você já respondeu como tirar fotos de pets que não gostam né, de fotos, não paro quieto. A gente já respondeu, você já mostrou os brinquedinhos. Né? Assim, e só eu... uma coisa que é importante eu falar aqui, ó, olha só. Quando você me fala assim, o pet não gosta de foto. Tem que entender o um motivo que ele não gosta de foto. Talvez porque tu já socou a coisa, já pegou, já botou a força, já brigou com ele. Ele, na verdade, ele, ele, agora ele viu um o celular e não, não é uma coisa boa pra ele, né? ele. ele Como é que eu esqueci essa palavra? Faltou ele... Traumatizou? Ele é, uma coisa assim, não, a conexão ficou boa, então não adianta. Então, ou tu pega outro pet, ou tu vai tentar melhorar essa relação do pet com o celular. Tentando, sei lá, botar um petinho com alguma coisa, tentar, sabe? Por isso que é, é perigoso essa, essa relação de fotografia com o pet. É, os, os tutores passam um pouquinho o limite e não adianta, a hora que ele não quer, ele, ele vai criar uma nutrição que é muito como quer é ver gato, se for gato é pior ainda. Então, assim... É, sempre digo para respeitar, né? respeitar o momento do pet e fazer daquilo uma festa, quando ele tira uma foto boa, dá um presente, dá um brinquedo que ele goste, fazer e fazer os meus, eu digo, vamos tirar foto, eles vêm junto, porque eles sabe que eles vão ganhar coisinha depois, então muito isso ali para eles bem. é uma festa, entendeu? Muito bem, muito bem. É, então... Não use flash, você o zoom um, Não precisa ficar tão próximo, depois você corta. Né? Não dá pra ficar muito longe, vocês vão chegar, mas não precisa invadir, né? E procurar, assim, outra coisa importante, pessoal. Às vezes, eu que sou pet meus alunos, quando ele percebe que o pé está estressado, começou a, a ficar nervoso, para tudo. Para, deixa ele de brincar um pouco, deixa de respirar. Não adianta forçar, que é pior. entende então, assim, procure ter, ter um momento que ele tem que parar. E aí você tem que ficar de olho nisso. Não adianta forçar que Vai ser pior. Vai sair, às vezes, com a língua de fora. Vai sair com o cara de burrado. Vai ficar de costas. Vai um monte de coisa. Eu penso, é engraçado. Mas essa é a minha orientação. Ficou triste, para tudo. Nem que tu passe todo dia. Mas não continua. Certo? Certo. Deixa eu te perguntar. No teu perfil, Sheila, a gente consegue ficar mais de uma hora também? Eu não sei. Ou é só uma não. hora? Não. Não. É uma hora. Eita, então. A gente já está quanto tempo que eu não sei ver? Desde as oito? Então. <risos> Estamos tá quase chegando. Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. Então, a, Deixa eu te falar a, uma coisinha, assim, rapidinho aqui, a pressão. Ah, a fala, fala, tá Está escrito, escrito, tá escrito ao vivo ali na tua tela? Está vendo? Tá, tá. Clica ali, clica ali que vai aparecer o tempo da live 42 minutos e oito. Isso. Então, tu vai controlar. Porque quando tu perde uma hora, a gente tem que se despedir, né? Você vai pagar. Tá. Então, a Débora, né? É, é pra, deix... pra deixar a roupinha bem visível. Uma vez que ela não tira foto de pet, mas só da roupa. Tens alguma dica? Tem que acho, colocar, porque eu já vi de, de empresas que eu vejo com produtos pet, eles colocam tipo um modelinho assim, né? Num, num, tipo num pet de, de plástico, né? Como é que a gente chama? No modelo que nem tem de modelo de roupa na vitrine, tem pra roupinha. Manequim, mas... né? Manequim, Manequim. né? É, eu acho é. que. Como é que eu. Você... Ou no chão, mas a é gente que a gente foto de cima. Aí não entra muito no meu, no meu métier, meu é, não é foto de roupa, é de pet, né? Mais ou menos eu acho é, é isso. Pois é, gente, é... a ah, Débora, ah, pega aquelas dicas que eu dei de cenário lá, foto de cima, né? Eu não sou esperto em foto, mas eu sou metida, então às vezes sirva ali para você estar tá usando aí, né? A Sabrina está dando dica de como fazer o pet ficar quieto ali, de como atrair o pet, né? Ah, já estou pensando aqui em tirar fotos da Morgana nas pedras, nas praias. Boa Marli, tira mesmo. A, Mor a Morgana é uma ótima, assim, é, pet pet model, a gente fala, sabe, porque ela tira umas fotos, ela grava uns vídeos, é uma aluna minha, né, a Maria, ela tem a Morgana, e a Morgana é muito querida pra tirar foto, tá? ela é? ela ganha da Sofia, pra ter uma ideia, e pra ganhar da Sofia tem que ser boa. É, mas isso é importante, achou o pet, tem o um pet, é esse, né, é isso, pô, é você isso. botar outro e tá? tal, mas aí, pô, se eu conseguir o melhor, melhor, o pet é mais tranquilo, né. Então, eu acho que é isso. As dicas não tem, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que é isso, gente. Então, meus amores, estamos chegando ao fim, né? Eu quero, em primeiro Passou lugar. Rápido, agradecer... né? Passou rápido, conversa boa, né? Foi muitas dicas. Então, ah, quero agradecer você, Sabrina. Muito, muito obrigada. Eu amei, amei estar aqui. Eu peguei muitas dicas para mim. Você vai ver, eu vou fazer. Muitas fotos maravilhosas, meus pets que me aguardem, claro, respeitando eles. Então, a gente, a Sabrina, ela tem cursos, né? E sabe Pô, posso falar seu... um pouquinho? Posso falar um pouquinho do Aqui. curso? Olha que legal. Eu, na verdade, são dois cursos online que estão disponíveis para quem quiser comprar, certo? Então, tem curso de fotografia pet com celular, essas dicas todas, eu dou um pouco mais, falo bastante sobre composição e tal, aulas práticas, Tá? E tem também o curso para quem já é fotógrafo, que é a fotografia básica. Não é o avançado, é o básico, é um curso menor, mas que dá bastante é, base aí para quem quer fotografar pet com uma câmera profissional. Os dois é o seguinte, quem quiser comprar ou saber mais, na minha bio lá do meu Instagram tem o um Linktree, você clica e lá está as opções. Curso por celular e curso online básico. Se você tiver interesse, aí está lá. E também, pessoal, quando vocês de alguma coisa, vocês pode me chamar no direct. Né, eu, sou, eu, eu respondo se ao meu alcance se né, tiver alguma dúvida aí do que eu dei não tem problema nenhum, eu estou sempre à disposição agradeço a participação de todos o convite, é, espero ter ajudado né, quero ver fotos de vocês aí, quem sabe compartilha comigo lá no meu direct, as resultados resultados mais com as minhas dicas, não é fácil mas não desista, tá bom? tá <risos> bom, obrigada você, você vai publicar esse, essa, vai salvar esse, esse seu vídeo no, no, no teu feed é importante quem não viu depois, né, ou rever, que é muita informação, né? Sim, sim, eu vou salvar, vai ficar salvinha aqui, pra, pra... até porque eu amei tudo, não, não posso perder esse vídeo de jeito nenhum. Então, gente, obrigada, Sabrina, obrigada a todo mundo que teve com a gente até agora, muito, muito obrigada. Eu amei tudo isso aqui, amei mesmo, e espero... Espera a gente se encontrar, né? A gente mora meio que perto aí. Então... O que a gente podia fazer um dia, eu vou te falar, se um dia tu quiseres, né? Eu posso dar um curso para todas as alunas de fotografia pet, entende? Celular. Ó, oh, gente! Aí, não sei onde é que elas moram, que tiver por perto. Porque comigo fica mais fácil eu mostrar, né? um presencial. Ah. Deixa eu passar um pouquinho essa confusão que a gente tá vivendo. A gente pode montar um esquema, né? As tuas alunas sem assim, um desconto... Porque é o que vocês precisam fazer, né? Ótimo, maravilhoso, gente. Olha aí, ó, que maravilha. Maravilha. Eu vou fazer esse curso também. Não, viu, eu também. Ou vocês vêm aqui para Florianópolis, que é o um curso aqui, tem a minha casa que dá para dar, tem modelos aqui. Então, né? maravilhoso. Aí, vamos combinar, vamos combinar, sim. Muito obrigada, Flor, muito obrigada a vocês que estiveram com a gente. Gente que precisar também, né, que está aí assistindo, não conhece o meu trabalho, vai ali no meu, na, na ID ali, também tem tudo aqui, pode me chamar no, no PV, pode me chamar aí, tá tudo aí na, nas redes sociais, a Dani que cuida tudo, então tá tudo aí, chama a Dani, chama eu, chama a Débora, então a gente vai passar para vocês, temos dois grupos maravilhosos de costura pet também, tá a Débora Lua aí também, elas podem estar tá chamando elas aí, e meu amor, muito, muito obrigada, fico com Deus... E esse é só o começo. Nós vamos se ver muito, tá? Vamos, vamos. Vamos, vamos ajudar aí, pô. Tá? Só foto linda aí das, das roupinhas de vocês. Vamos, vamos ajudar e nada também, tá, querida. Boa noite. Beijos, fiquem com Beijo. Deus. Até a próxima. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. tchau.